Você me explica o igual passando fome Se a humanidade produz mais do que consome Tanto se descarta, tanto se derruba Ninguém se une, a gente cai toda hora Dizendo Deus nos ajuda Dividir pra conquistar, deu certo plano desarrombado Cara deslavada, bolso cheio Enquanto os meus iguais se matam Disputa por emprego, disputa pra subidicado Final das contas, empaga as contas Com essa miséria de salário Na rua a gente mal paga, padada, batendo em gente com fome Pra defender alguém que trata como peça Sem nem saber seu nome Cristão, o que diga Salvador, destaca igual na rua, reza por amor e por hábito causador Nando falou, tá tudo o contrário e ninguém reparou Então para e repara, depois se move, por favor Morremos aos montes amigos, se não formos unidos Fica mais difícil ver o real inimigo As pessoas se dividem pra lidar com suas fraquezas Nossas fraquezas divididas em pessoas pra lidarmos com a solidão Valores se inverteram, precisamos inverter Você está vivo, mas sabe ou sente esse viver nos escondemos de nós mesmos, repetindo erros a êxito Para demais fazer sentido de é depois de vontade por sair do pesadelo Nos trazem guerra, finge, emprega paz Pra marionete, é quando dói, pra comer dói bem mais Só vamos entender nossos pais, quando também fomos pais Lembrando que pai é quem cria, fazer qualquer merda paz. Deixaram de ser a má que a vida deu Nem tudo o amor pode suportar Somos mais ficados, diplomas, papéis assinados Mais fiéis e funcionários, somos parte da criação Eu tinha que em mente quando sofri traição e opressão Ao invés de atacar, me recolhi, fiz essa canção Te mostro que tem a sua volta e traz a sua revolta, também traz a minha Espero ter te feito, pensar pra depois te reagir. agir Essa foi minha última linha.